Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo totalmente diferente Call of Duty Mobile Isso mesmo, tô jogando há um tempinho já e falei Pô, vou trazer pro canal aqui o primeiro vídeo E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram dessa ideia Se você gostou, comenta aqui embaixo Traz mais COD e deixa o seu like pra eu saber Não vou parar com os outros vídeos, eu vou colocar um vídeo a mais Então quem ganha é vocês, é claro Se você gostou da ideia, comenta aqui embaixo Deixa o seu like e apoie o canal, mano, beleza? Então bora pro vídeo Aproveitem Vamos lá É isso, vamos lá então No Call of Duty Mobile, já selecionei minha arma E bora pro jogo E bora Ah, mano, não acredito. We're capturing Alfa. Ninguém pegou aqui ainda, não, hein? Ah, ah, dá de baixo. Ah, derrotados. Ai meu Deus, bora mais uma, bora mais uma. Segunda parte, segunda parte, mas tá muito próximo, hein? 48 50, bora lá. Ah, na hora que eu percebi Que tava vindo Ele entrou Entrou na hora certa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 Ah, quase, quase, quase Mas com isso daí a gente botou uma boa de uma vantagem na frente, hein Bora lá Não pegou Aê, levamos, muito bom, muito bom Falei que a gente ia virar, mano, tava muito bom, a gente ia virar E eu peguei uma sequência ali, hein, moleque, cê é louco, irmão Uma sequência top demais, mano Câmera da última morte aí, mas, mano, foi boa, essa aqui gostei demais Foi muito bom, em live, olha que top, em live no Facebook Pra quem não sabe aí, é live todos os dias no Facebook Inclusive com o Call of Duty também Pegamos aí, ó, ficamos em terceiro ali, ó, muito próximo ali. Deu bom, deu bom. Terceirão, ganhamos mais 25 aí. Elite 1, tô no Elite 1 nesse momento. Matamos 10, matamos 10. O nosso principal, ele matou o MVP, matou 14. Então, foi o segundo mais, o terceiro a mais matar. E muito bom, muito bom. Gostei de novo, pra primeira vez aí em vídeo, foi muito legal. Então é isso, manos. Se liga só, tem muito mais no Facebook ao vivo pra vocês. Se quiserem mais vídeo, comenta aqui. É claro, deixa o seu like aí, não esquece de deixar seu like e já se inscreve aí. Tamo junto então, partiu, é nóis!